Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de influencer, tá galera? É, nos vídeos anteriores aí eu já falei referente a que eu não estava subindo mais tanta campanha de conversão para o Plushair, né? Eu estava subindo mais campanha de WhatsApp ali na conversa de um a um e influencers. E muita gente veio me perguntar dúvida como que eu estava fazendo para encontrar influencers, como que eu estava fazendo para é, identificar qual que era bom, qual que era ruim, como que eu estava utilizando a estratégia para estar promovendo a minha marca com influencer, tá galera? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito aí do que, que eu passei com essa experiência de influencer, se valeu a pena, se não valeu a pena, qual que foi a minha estratégia para procurar, tá galera? Então, como eu sou novo no mercado de influencers, eu fui pesquisando um a um, tá galera? Então, assim, eu mandei mais ou menos para umas 300 pessoas... Que eu achei interessante o perfil Eu entrava um por um, tá galera? Então a primeira coisa que eu fiz era entrar no perfil um a um para verificar se realmente aquele perfil tava de acordo com é, o produto que eu estava promovendo, tá galera? Então eu entrava ali, olhava é, as fotos, olhava o jeito que a pessoa se comportava, tá galera? É Porque isso é muito importante também Não adianta ser só a pessoa, um, público um uma pessoa com o público-alvo que você quer mas é, o comportamento dela diz muito também, tá, galera? Então, assim, tinha perfis que eu achava muito bacana, muito interessante, mas aí eu acabava analisando o comportamento da pessoa, não era tão adequada, que nem normalmente a maioria dos perfis Femininos é mais voltado para dancinha, esses negócios de TikTok e tudo mais, rios de dancinha que dá muita view, tá galera? Então assim, eu procurei nichar bastante as influencers que eu contratei. Eu, se eu não me engano, foi 12 influencers que eu contratei para promover o Plus air. Porém, galera, ao meu ponto de vista, assim, o que eu tava procurando e o que eu estou procurando ainda é crescer a marca, não é Venda, tá galera? Então assim, eu gastei um dinheirinho bacana Porém, eu não foquei em venda Por quê? Eu não tinha prova social nenhuma do produto em si A não ser das clientes que compraram e adquiriram o produto Fora isso, a marca ela tava meia vazia Então assim, eu fui atrás das melhores possíveis pessoas Para crescer a marca Do jeito que a pessoa divulga Do jeito que a pessoa se comporta Do jeito que a pessoa faz as postagens dela E muitas vezes, muitos perfis E eu acabei... Acabei até errando em, acho que se eu não me engano, dois perfis que eu acabei errando, que eu não verifiquei ao máximo deles, foram pegar perfis, tá galera? Perfis que, que não, tinha, não tinha foto dela no feed. Eu olhei, é, essas duas pessoas acabei olhando os reels lá dela, os vídeos, né? E não me atentei às fotos. Então, quando eu já tinha contratado, já tinha enviado o produto para ela e tal, para as duas pessoas, quando eu fui olhar a foto lá que eu fui marcar na minha planilha, na minha planilha é, as pessoas que, que faltava enviar, as pessoas que já tinham chegado ou A planilha de controle mesmo ali das influencers que eu acabei contratando, tá galera? E eu fui olhar ali aquela planelinha e eu falei assim Vamos ver as fotos dela que eu acabei não olhando E quando eu fui ver dessas duas pessoas, tinha só foto de dicas Onde ela passava ali é, dica para deixar seu cabelo macio Aí tinha foto lá, né? A, a, a descrição, dica como deixar o cabelo macio Aí a foto era dois produtos não tinha foto da pessoa, então assim, um ponto principal galera, um ponto principal para vocês anotarem aí é o seguinte, é, só pega influencers que tem foto e vídeo dela postando dica e alguma coisa, isso traz mais credibilidade para sua marca, tá galera? Uma coisa que eu pequei nisso daí foi isso daí, não ter me atentado em olhar as fotos E simplesmente vi o vídeo, vi que a pessoa postava alguns vídeos ou outros, outros ali E acabei esquecendo de ver as fotos e quando eu fui olhar as fotos só tinha foto de é, dicas desse jeito Não tinha foto da influencer em si E isso é muito ruim porque você não sabe quem que tá por trás ali Às vezes pode ser até um fake, tá galera? Então... Foi esses dois perfis, ainda bem que foi bem baixo, eu só enviei o produto, foi como permuta, tá, galera? Então, eu vou explicar para vocês como que foi alguns perfis também, o quanto eu paguei e o que, que gerou de retorno, tá, galera? A, a grande maioria foi permuta e outras eu tive, eu tive que pagar um dinheiro para elas estar tá divulgando minha marca, né? Então, assim, foram dois perfis que eu só enviei o produto e não tive tanta dor de cabeça. Então, assim, foi um, foi um valor baixo que eu tive que desembolsar ali para enviar. É o produto. Mas, e uma delas até agora, não me enviou ainda a foto do produto. Porque todas as todas as influencers eu pedia a foto do produto, né? Com ela em mãos, é, para mim tá divulgando no site. Então, assim, dessas dessas de todas aí, só apenas uma que não me enviou foto ainda do produto em mãos. E eu acredito que não vai enviar, pois é um perfil que eu acho que é fake. E realmente. Vocês têm que se atentar muito a isso, tá, galera? Outra coisa, tá, galera? Eu sempre procurava engajamento ali entre 3% e 5%, tá, galera? Vamos supor que se a pessoa tivesse, é, se a influencer tivesse 100 mil seguidores, todas as fotos dela tinha que entrar em torno de, de 2 a 5 mil curtidas ou comentários ali. É em torno disso, mais ou menos. Tem um site que eu até tentei fazer esse cálculo, mas não consegui. Eu fiz é, realmente ali na, no olho mesmo, no cálculo ali, pra ver se batia esse negócio. Eu só ali, é só dividir ali o valor da... Dividia não, fazia o cálculo, né? Entre o valor dos seguidores e a postagem. Então, é, colocava naquela reguinha de 3 ali e via mais ou menos qual que era a porcentagem de engajamento. Todas, todas eu fiz isso, tá galera? Não deixei passar nenhuma, nenhuma. Todas eu fiz isso pra não ter aquele problema de... Às vezes, a influencer acabou comprando muitos seguidores e não tem aqueles seguidores qualificados, tá, galera? Que nem eu expliquei para vocês, o intuito muito não foi vendas. Eu tive bastante vendas, mas o intuito não foi é, vendas, tá, galera? Foi crescimento de marca. Então, eu não posso dizer como que seria para para conversão ali, para a gente ter uma noção básica do que, que a gente é, teria de investimento e retorno, tá? Eu tive um investimento de mais ou menos ali em torno de 3 a 5 mil reais e o retorno foi mil e pouquinho, tá galera, 2200 e alguma coisa. Então assim, foi um retorno bacana, porém eu não tava, porém eu não tava buscando isso, eu tava, que nem eu expliquei para vocês. Eu estou buscando ainda crescimento de marca, tô ainda no brand, tá galera. Então assim, é, são coisas que a gente tem que pautar, colocar no lápis ali mesmo para ver se realmente vale a pena. Eu ac acredito que da próxima vez que eu for contratar mais influencers e vai ser para conversão, eu vou é, isso dá mais a fundo ainda Que nem foi a primeira vez que eu contratei diversos influencers assim, Para estar tá divulgando a marca Algumas influencers eu gastei 250 reais para fazer o post E enviar o produto né? Então assim, eu gastar, eu gastei Além do produto que eu enviei, eu gastei 250 reais E não tive retorno nenhum Outras eu só enviei o produto E acabou retornando o dinheiro, tá galera? Então uma compensou a outra ali mais ou menos Mas o intuito não foi é venda, foi crescer a minha marca. Assim, peguei influencers com 100 mil, 10 mil, 300 mil, 150 e foi diversos preços diferenciado Ali, a grande maioria foi permuta, tá? Galera, a grande maioria das influências aceita permuta. Isso é muito bom. Que eu só tenho o custo do envio do produto. Ali, eu não tenho mais o que isso. A pessoa vai usar o produto. E vai estar divulgando a sua marca. E pode ser que, se ela tiver com um público muito engajado, ela consiga, ela consiga fazer várias e várias vendas. E teve uma que pediu a permuta mais o link de afiliado, tá, galera? Então eu acabei fazendo isso daí, gerei um link de afiliado para ela se afiliar ao produto e. É, dei o produto pra ela E ela acabou divulgando sem cobrar nada Apenas só com o recebimento do produto E com o link de afiliado Se a pessoa for esperta Se a influencer for esperta A maioria delas vão fazer isso Vão receber o produto e querer um link de afiliado Porque se ela sabe que o, o, o engajamento do público dela É muito bom Ela vai querer fazer isso aí Porque ela vai ter muitas vendas Mas a grande maioria ainda fica com medo, tá galera? E eu tive uma influencer Acabei pegando um público errado ali Era de dançar Sim, ó. Eu vi que ela tinha bastante seguidores, estava tendo um engajamento bacana, porém eu não me atentei a isso. Que nem eu expliquei para vocês, vocês têm que pegar influencer de acordo com o nicho que vocês querem. Não adianta eu querer pegar que nem eu peguei, né? Um influencer, eu até paguei, se eu não me engano, foi 150, foi 150 reais que eu paguei para essa influencer e acabei não me atentando a isso. Ela postava mais coisa de dancinho e tal e eu não me atentei, eu só olhei o cabelo que era muito grande. Como é capilar, eu olhei muito o cabelo e acabei deixando passar isso. Então são coisas que a gente vai aprendendo, que nem no... Facebook Ads são coisas que a gente tem que passar para aprender para a gente nunca errar na mesma coisa. R, rápido, barato, mas nunca na mesma coisa. Então, assim, eu gastei um dinheiro razoável, não foi muito grande e também não foi muito pouco, mas eu já aprendi. Agora, os pontos que eu tenho que olhar é, são cruciais agora já para mim contratar mais influencer. É o quê? Então, eu sei que... Eu vou ter que, das próximas vezes que eu vou contratar, eu sei que pelo menos vai ter que ter o um engajamento muito bom, voltado para um público específico, não pode ser público aleatório, e também a pessoa ela tem que estar no feed dela, né? A pessoa tem que estar no feed dela, não é simplesmente só foto de produtos ou dicas ali que, que acaba prejudicando... Na própria marca, né? Porque é, não passa autoridade se a pessoa não tá aparecendo ali no feed de notícia ou nos stories, entre outras publicações ali dentro do Instagram. A minha estratégia foi totalmente voltada para Instagram, tá, galera? Eu não, não peguei é, YouTube, não peguei Facebook, somente Instagram. Então, foi esse, essa situação aí que eu passei com influencers foi bacana mas para conversão eu vou ter que estudar muito mas muito mesmo porque não é só enviar o produto para o seu influencer ou sua influencer é, e deixar ele postar tá galera você tem que fazer um estudo muito mas muito bom para ver se você realmente vai valer a pena é estar divulgando com aquele influencer ou não eu gostei porque o meu caso não era venda que nem eu explico para vocês é se eu quiser venda eu ia tomar na cabeça porque foi realmente um público muito ruim para venda. Agora, se fosse é, que nem eu expliquei, como é para divulgação de marca, eu até gostei do resultado. Porém, se fosse para, se fosse realmente para venda, eu ia ter tomado um prejuízo aí bacana, tá, galera? Então, assim, como é, eu não fui voltado realmente para venda, eu acabei aí gostando do resultado. Mas eu vou estudar bastante quando para conversão, eu contratar influencers ali para tá divulgando, para tá vendendo muito, tá galera. Eu já vi gente ali pagando 500 reais e fazendo quase 20-30 mil reais só com influencer, porque o público é qualificado e o nicho é específico, né? O nicho é específico e o público é muito qualificado, então vale muito a pena isso, tá galera. Então, passo para você algumas dicas que eu passo para vocês aí. Quando forem é, contratar influencer, pesquisa bem se a pessoa é realmente quem ela é. Se ela não é fake, se não tem público, né? Público comprado, que a gente sabe que hoje em dia tem muito público comprado. E se o engajamento dela vale, vale a pena ali para você estar tá anunciando. Entre 3% e 5% é bacana. Acima de 5% é excepcional, tá galera? É como se você estivesse estourado a boca no balão. Pode promover aquele produto com aquela influencer que vai dar boa se... Estiver seguindo essas etapas aí, tá, galera? Então, se esse conteúdo fez algum sentido pra você, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?